Bem-vindo à Sala 401 Em preparação para a da nova temporada de The Walking Dead A Sala 401 mergulhou de cabeça nesse mundo de zumbi E hoje eu vou falar um pouco dos animes que são relacionados a zumbi Mas não é aquela coisa clássica de Ah meu Deus, o povo tem um vírus, estou comendo todo mundo ah! Ah, Não Um dos que eu vou citar é um dos meus animes favoritos E que não vive só de sustos e sangue Hajime Machu Gaku Gurashi ou School Life é o único anime dessa lista que você consegue assistir no Crunchyroll Brasil. A história segue quatro meninas que, como parte do clube de vida escolar, moram na sua escola, tranquilamente. Mas, como Madoka já ensinou, não confie em nada com a carinha fofa. Sozinhas, essas meninas devem se acostumar com o pós-apocalíptico zumbi, enquanto encurraladas dentro da escola. A menina Yuri ficou muito traumatizada com tudo o que aconteceu. Isso gerou um mecanismo de enfrentamento, fazendo com que ela visse tudo normal como era antes de todo mundo morrer e virar zumbi. E as outras, sem saber lidar com isso, criam esse clube de vida escolar para conseguir lidar e salvar a menina de si mesma. Pessoalmente, eu não sou muito de assistir as aberturas em todos os episódios, mas Gorashi é diferente. Do episódio 1 ao 11, as aberturas têm pequenas diferenças. Primeiro começa cheia de florzinha, coraçãozinho, cachorrinho, uma coisa fofinha feliz. Para uma coisa mais gorda cheia de sangue e, e carnificina em geral. Isso seria o simbolismo do trauma da Yuri, vindo de uma coisa fantasiosa, para ela de pouquinho em pouquinho entrando no mundo real e falando tá, isso aconteceu, eu vou lidar com isso. Pra quem quiser assistir só essa transição das aberturas, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo que compara todas de lado a lado. E cara, o cachorrinho, coro, Cachorrinho, cara! O cachorrinho! School of the Dead. Esse é meio que o clássico. Tem um vírus, todo mundo vira zumbi, baba, blá, blá, blá Numa escola, uns estudantes e a gata da enfermeira, porque tem que ter uma gata de uma adulta no meio, tem que fugir da escola para poderem se salvar e procurar suas famílias. O que diferencia essa história das outras é a incrementação do elemento et, né? Que seria mais essas coisas... Hum, sensuais no meio da trama vamos chamar assim né e isso deu né fruto a bela cena clássica de luta com zumbi é isso aí que coisa maravilhosa Uou. H.O.T.D. foi baseado num mangá de mesmo nome, que no Brasil foi licenciado e publicado pela Panini desde 2010. E também é o único anime dessa lista que você consegue assistir em Netflix. Sankare Undying Love O menino Tihiro Furuya desde pequeno era obcecado com zumbi. Mas assim, obcecado com zumbis. Quando o gatinho da família Babu morre, ele decide levar o corpo para um prédio abandonado pra inventar uma poção pra reviver o animal como um zumbi. Lá ele conhece a menina Rea Sanka, que tá muito frustrada com a vida dela, que é tipo super delimitada pelo pai, e eles acabam virando amigos e ela decide ajudar nessa poção. Na última tentativa, e sem saber que a poção funciona, a menina toma o líquido, achando que ela ia morrer, porque ali tinha um veneninho e ela achou que ia fazer o trabalho. Mas não funciona, até que ela cai de uma altura considerável e morre. O que ela não esperava é que ela acorda de novo, dessa vez como zumbi. A poção só demorou um pouquinho pra funcionar. Chihiro sempre quis uma namorada zumbi, mas agora que ele tem o gatinho e areia, ele tem que tomar responsabilidade. Qual é zumbi nesse cara? Você é um zumbi? Um estudante chamado Ayumi Aikawa é assassinado por um serial killer. E antes de ele morrer, ele conhece uma menina... Que eu não vou nem tentar pronunciar o nome, que é complicadinho. Ele chama de Yu, então eu chama também. Ele conhece a Yu, que é uma necromancer, e traz ele de volta. Como um zumbi. No meio dessa história toda, ele tenta realmente procurar o assassino. Mas ele acaba encontrando uma maçô shoujo. Uma brincadeirinha com a Marlo Shoujo, né? Meninas mágicas. E sem querer rouba os poderes mágicos dela. E ele vira uma maçô shoujo. Então ele é um zumbi menina mágica? Deu pra entender? Fica comigo. Eu sei, eu sei. Tá estranho, eu sei. Mas fica aí. E com isso ele tem que lutar contra os bichos que as meninas mágicas lutam. tem muita salvação não, desculpa. Zombie Long. A menina Michirukita tem os olhos de Shinigami. Diferente de Death Note, ela consegue ver, ao invés de quando a pessoa vai morrer, ela vê uns colares pretos em volta do pescoço das pessoas. O quanto mais negro o colar, mais perto da morte a pessoa tá. Um dia ela percebe que dois alunos da sua escola têm marcas no pescoço bem escuras. E tentando avisar os meninos do perigo, ela vai atrás deles. Só pra descobrir que na verdade eles já estão mortos. Eles já são zumbis. E eles trabalham nessa empresa chamada Long Pra pagar o débito deles ainda estarem vivos. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Essa semana ainda vai ter muito conteúdo sobre zumbi em filme, série, livro, então fique atento nas nossas redes sociais. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Vão ter mais vídeos no futuro? E é isso aí! Sim.